Olha, por enquanto, duas microexplosões foram confirmadas pela Defesa Civil em Porto União e Ponte Alta do Norte. Quatro pessoas morreram. Uma das vítimas foi um senhor de 54 anos de Porto União, que morreu ao tentar se proteger do vento forte. E durante todo o dia, moradores contabilizaram os prejuízos. Em meio aos escombros, vizinhos do caseiro que morreu procuravam salvar a vida dos animais que sobreviveram à tempestade. Ouvimos o que estava machucado, chamando por socorro. Meu marido daí veio de caminhonete, só que estava as árvores todas caídas, uma por cima da outra. Ele voltou, pegou o trator, motosserra, chamou o outro vizinho que também veio ajudar. Aí quando eles chegaram aqui, tinha um que um estava ali na beira da estrada, que estava machucado, né? Acho que com a perna, que ele não conseguia andar. Cabeça também machucada bastante e o outro já estava já tava sumido, não tinha achado. Aí depois os bombeiros vieram e acharam. Arthur Leonor Rebeim morava nesta residência que veio abaixo com a força dos ventos. Nenhuma parede ficou em pé. O caseiro de 54 anos morreu na hora. No local também estava Reinaldo Rebeim de 50 anos. Ele sobreviveu e foi encaminhado ao hospital da cidade. É impossível acreditar uma situação que uma casa dessa aí. Uh, ter sobrevivente né a tempestade foi tão severa que chegou a tombar este caminhão o proprietário soube do prejuízo pelos jornais alguns metros adiante encontramos o professor aposentado Bernardo Knappke ele estava sozinho em casa com a esposa quando a tempestade começou em menos de 10 minutos o telhado da residência veio ao chão foi mas muito rápido não deu nem para desesperar tanto nós corremos para um quarto que é mais seguro que era o de cá e já passou, já acalmou e só depois fomos ver o que aconteceu. Dá uma olhada no tamanho dessa árvore. Ela foi retorcida como se fosse um papel. Aqui onde nós estamos é a comunidade Antônio Cândido, localizada a 15 quilômetros de distância do centro de Porto União. Daqui dá para ter uma noção do tamanho do estrago. Ali adiante a gente consegue ver um monte de terra. Na verdade, são raízes de árvores enormes que foram derrubadas com a força do vento. Além da defesa civil, equipes dos bombeiros, polícia ambiental e secretaria de obras se uniram para ajudar os moradores. Diversas ruas ficaram interditadas por causa da queda de árvores. A prefeitura ainda contabiliza os prejuízos.